Too late. What are uh, my time has come. Foot shivers on my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. You can't really matter. Anyone can see Scorpion really matters Liu Kang really matters to, to me <laughs> Muito bom dia! Começando mais um Deloitte no Canadá pra vocês, estamos onde? Estamos em Mont-Tremblant hoje, porque amanhã é meu aniversário e eu resolvi fazer uma trip para comemorar meu aniversário, sair um pouquinho de Montreal, dar uma descansada na cabeça, melhorar um pouco as ideias, e é isso, segue o vídeo aí, vou mostrar um pouquinho pra vocês de Mont-Tremblant, que é nóis, vambora, it out. Chegamos aqui numa trilha que eu vou ter que colocar o um nome aqui para vocês depois, porque eu não vou lembrar. E sim, já estou de blusa. Ah, ah, o verão tá acabando, estou triste que o verão tá acabando. É aqui, ó. Le Sentier de Cime. Só para vocês ali. isso aqui o que acontece. O negócio foi construído há um mês atrás. É tipo uma caminhada que você faz entre as árvores com uma passarela. Vou mostrar para vocês a passarela tá bem ali. Tem a passarela ali e a gente vai andar aqui e subir. A gente vai subir um prédio. Basicamente. Subindo um prédio. Vamos. Mano, é literalmente um prédio. Olha isso. Vamos subir, né? Bora. Tem alguém reclamando ali atrás. Ó. O que você está reclamando aí? enganaram a gente falando que era uma hora e meia de caminhada, de hiking, e não é um hiking né, é um prédio que a gente tá subindo, e aí, merda, mas... você tá brava, a gente tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada, te enganaram já, olha, como ela emagreceu velho, você emagreceu muito essa semana, olha que bonita, olha, emagreceu, coisinha linda, vou dar magrinha, vou dar gata ela, fórmula de emagrecimento, muita raiva né, Ódios. Ódio, raiva, né? Ódios todo dia. Seu então, ódio, muita raiva. Passa na minha frente, eu oh, vou passar a raiva hoje. A raiva que você vai passar tá caminhando aqui com você. Mano, cadê a Não tem trilha. Será é que a gente tem que subir andando lá, tipo, pra dar uma hora e meia? Talvez, a montanha, né? Aí você fica aqui. Ai, meu Deus. <risos> Nossa, que medo, mano. Essa é a foto da mãozinha, né? Que todo mundo faz Mas vou fazer uma da mãozinha aqui? Ah, deve fazer Olha isso Tá muito longe do chão Mano, eu tô deitado nesse negócio Tá balançando Olha Morrer aqui não ia ser bacana não, viu? Vou te falar Tá legal ser bom Cara, cheguei aqui no hotelzinho E é uma vilinha, cara Que bonitinho É muito, muito, muito bonitinho Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui Olha aqui, ó. É tipo umas townhouse, cara, que legal. Dia de relaxamento. Vamos relaxar a mente, o corpo. Só coisa nenhuma. O quê? Relaxar não. Ah, agora ela quer aparecer no vídeo. Olha lá. Olha lá. Cadê? Vai jogar Magic. Eu não trouxe minhas cartas de Magic. Então vai ser outra, Porra. outra coisa que a gente vai jogar. Vamos conhecer juntos. Gente, é tipo um apartamentinho Vamos conhecer aqui, bonitinho O apartamento, olha meu pau de selfie aqui, galera Que eu tô usando, esse pau de selfie Maravilhoso aqui, ó, mexe o celular pra baixo Pra ser uma coisa louca Olha aqui que lugar bonitinho Gente, olha essa cama que tudo Beleza, né, velho, vamos passar o aniversário como? Vamos passar o aniversário de alto estilo Olha que maravilha, ó, o banheiro bonito Obviamente temos aqui a banheira, né? Porque sempre tem uma banheira, tem que tem hotel. E aqui temos tipo uma salinha de estar Olha isso. Gente, é muito bonitinho o apartamentinho. É tipo uma townhousezinha. Ih, tem uma. Ih. Tem uma mulher é linda. Ih, é uma é. é. mulher é gatíssima aqui, filho. Olha. É. Cara, que lugarzinho bonitinho, e vou te falar, Mont-Tremblant, pelo menos o centrinho aqui, me lembra muito Whistler. É o Whistler francês. Pra quem não conhece, Whistler é uma cidadezinha nas montanhas próximo de Vancouver, que eu já fui muito, gosto muito, inclusive. E tô indo agora a comer um crepezão, porque enfim, né, mano, quando você tá no Quebec, sem é comer comida francesa, né? O que tem ali? Uma chocolaterie. Quer dar uma olhada? Uh! uh. É porque é uma chocolaterie, né? Ai, que delícia, hein? Hum! Hum! hum, hum, hum. Da, da cidadezinha ali de Montreignoan e fomos pro, pro cassino. No cassino não pode filmar, né? Então, acabei não filmando, mas aconteceu uma coisa meio bizarra. Eu conto o que aconteceu no cassino? É, meio triste. é meio triste, né? É meio triste o que aconteceu no cassino, né? Então, a gente tava no cassino, aí o que, que aconteceu? Uma, uma senhora veio a falecer na nossa frente. Foi meio bad, né? Foi. Foi bem bad. A gente tava lá, passando ali na, na frente das máquinas e a mulher... Caiu e os caras tentando reanimar ela, reanimar ela, reanimar ela e... Bem velhinha a senhorinha. Que triste, né, velho? Bem triste. Foi meio pesado isso daí, velho. Eu nunca tinha visto ao vivo, assim, tipo, alguém morrendo. Foi... E ela... Mas tava, ela tava bem... Bem... já. Ela tava de cadeira. Tava de cadeira, né? Tava. Tava de respirador também. Tava de respirador? Pesado. Então, assim... Que Deus a tenha aí. Não sei o que falar nessas horas. E não fala, nada. <risos> não fala nada Mas não foi uma experiência legal Não, não foi, não foi nem um pouco legal Tô contando aqui porque foi bem traumático mesmo assim, Você verdade. não espera né, que você vai tomar uma cerveja no cassino e ver uma e pessoa e... Uma pessoa indo embora, foi, foi complicado Enfim, voltamos aqui pro hotel e o hotel tem um bar Então estamos fazendo aqui é o que a gente faz de melhor Beber cerveja é pouca, né? beijar e beber tem coisa melhor que beijar e beber, não tem coisa melhor que beijar e beber Tamo como saindo de viagem? <risos> Abre a porta pra mim! Aê! Vambora. vambora! A gente vai passar 3 de Toronto.